E nós estamos mais uma vez aqui, eu e Patrícia vamos estar falando com vocês sobre conscientização, vamos estar falando com vocês sobre esse alinhamento do ser, sobre o que é necessário né, para que a gente tenha uma vida fluida, uma vida próspera, uma vida de alegria. E é tão legal, Patrícia, sabe onde que eu tô? Eu tô aqui é. na Aparecida do Norte. Ai, que delícia! E foi tão bacana, porque a gente pegou o caminho do Rio de Janeiro, né? estávamos no Retiro esse final de semana, aí a gente começou a pegar o caminho de volta para São Paulo, e aí na Estrada, já estava escurecendo e aí a gente olhou para direita, a gente viu assim uma igreja enorme iluminada. Eu falei: gente, aparecida do norte, vamos entrar aqui para tirar uma foto. Aí eu entrei com o um carro para a cidade para parar em algum lugar. Eu, eu ia parar num posto de gasolina e tirar a foto da igreja, né? Só que aí eu cheguei lá e falei, falei para Diana, eu falei: por que que a gente não fica aqui? Vamos dormir aqui? Olha que legal! <risos> aí a gente, aí a gente lá no posto de gasolina já fomos no booking, já procuramos um hotel lá, já, já fomos para o hotel e estamos aqui na Aparecida do Norte. A gente foi passear hoje, foi muito gostoso. A gente conseguiu fazer a meditação mundial com o fundo da Basílica, né? Foi muito lindo, bacana. Né? E é isso, é o fluir, sabe? Assim, é tão legal quando a gente é livre, quando a gente não, não fica preso em regras, ou, sei lá, perfeccionismo, ou, ah, eu tenho, eu tenho que chegar é, lá em São Paulo tal dia, tal hora. Não, a gente é simplesmente livre e a gente flui com o nosso coração, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, porque muitas pessoas se sentem presas. Mas não é que ninguém, alguém, prenda elas, né? Mas a gente mesmo, a gente se prende em um lugar que é só o, o medo, né? Uh, ansiedade, talvez alguma coisa do passado, que ainda nos deixa preso em algum sentimento e a gente não consegue fluir. E a gente sempre fica dentro de uma caixinha, vivendo Exatamente. como robozinhos, né, acostumado com regras, com tempo, com hábitos que temos todos os dias, e a gente não consegue mudar. Aí, quando muda, a pessoa sofre, porque é Sim. desconfortável, né, sair daquele costume, daquele hábito. Então, é, eu gostaria muito de conversar sobre isso, porque como é para você, Paty? Como que é o seu dia a dia? Ele é fluído? você também foi uma pessoa que teve que aprender a, a desconectar, a desapegar dessas regras? Sabe, que isso é uma coisa que inclusive essa semana eu conversei com uma paciente minha, e nós estávamos uhum. falando sobre as escolas. E quanto que as escolas, a criança, desde pequeno, quando ela vai para a escola, ela aprende essas regrinhas que vão colocando em caixinhas e Sim. o sistema hoje todo apostilado, né, que as crianças realmente precisam fazer tudo dentro daquelas regras, daquelas, daquelas formas já pré-combinadas. É, pré meus filhos estudam numa escola Waldorf, né, que já tem aquela leveza, já tem aquela coisa mais do, do deixar a imaginação fluir. E uma coisa uhum. que a gente falava muito é sobre essa questão mesmo de... Quando a minha filha teve um determinado momento que ela precisou de mudar de escola. E ela falava assim, mãe, nessa escola eu não posso escrever colorido mais. Mãe, nessa uhum. escola, você acredita que tem apostila a gente pode pôr um quadradinho lá? E eu puso... Ela foi fazer um risco, pôs o um risco fora do quadradinho. E a professora ficou brava porque o risquinho saiu. E ah. isso... Então, essa semana, a gente conversava exatamente sobre isso, como que as uhum. escolas já vão colocando as crianças em formatos, em formatos uhum. onde elas precisam colocar tudo dentro de uma caixinha, tudo dentro de um quadradinho, a imaginação vai realmente, é o tempo de levantar, é o tempo de acordar, ir para a escola, põe o um uniforme, faz tudo do mesmo jeitinho. E a gente então, vai aprendendo que a gente tem que respeitar horários, regras, o que, que a gente precisa fazer dentro. Então, a imaginação, a criatividade, ela vai minando, porque a gente vai se sedimentando. Então, a vida vai transformando a gente, porque são muitas regras. Sim. Então, o que, que a gente precisa aprender nesse novo tempo, nesse novo momento? Como que a gente pode desconstruir determinadas coisas que aprendemos e ainda assim viver numa sociedade onde nós temos os compromissos? Por exemplo, a gente tinha um compromisso de estar aqui hoje? Nós estivemos. Aí, em um determinado momento, a Karen falou para mim assim, Patrícia, vai me atrasar? De boa. Vai dar tudo certo. Porque, cara, ela é. se preocupa também como vai ser para mim. Mas pra mim também, ela, é. Porque, sabe, eu antes de falar com você, eu tinha um atendimento para fazer. Eu falei, nossa, tem 40 minutos. Aí a pessoa, não, vamos desistir. Eu falei, não, dá. Dá, gente. Sobrou tempo. Tudo foi. É tudo perfeito, né? Mas sem regra. Eu falei para a pessoa, vou te atender hoje, não sei que horas, mas vai dar certo. Joguei lá, fiz é. tudo rápido, do jeitinho. Então é isso, é não ficar, não ficar tenso com as coisas, deixar as coisas fluir. Sim, Sim. e quando a gente aprende né, a viver com essa fluidez, a gente percebe que aquela vida que a gente tinha dentro de uma caixinha, na verdade, era escolha nossa. Né? Mas por quê? É porque era confortável, porque quando a gente tá dentro de uma caixinha, todo dia a mesma coisa. E aí você é. deixa, a gente se torna uma pessoa preguiçosa, porque aprender sempre novas coisas dá trabalho, né? A gente ah. sempre fluir, sem saber o que vai acontecer, e sempre ter que aprender coisas, nossa, isso dá muito trabalho. Então, a gente poder... Sair de um hábito e um, e um costume que nós estamos ali fazendo há anos, né? Que viemos aprendendo desde criança, na escola, dos pais. Para sair desse hábito e costume, temos que fazer novos hábitos e costumes para que Sim. aquele outro programa seja apagado da nossa memória, do nosso subconsciente. E isso dá muito trabalho. As pessoas não querem isso, né? É muito mais confortável fazer aquilo que a gente está acostumado. Então, quando a Só gente aí, fala... Também, quando não Sim. dá trabalho, você fica nesse... Ah, eu faço o que eu estou acostumada. Mas a vida isso. ela fica meio boring, um pouco Nossa, chata, muito. meio tediosa. É. E Sim. com o tempo a gente vai percebendo que a gente vai se sedimentando de um tanto que a gente vai ficando chato, ah, rabugento, estressado, tenso, não é isso? Sim. Então, é aí que vem as frustrações, né, Paty? Porque eu até falei sobre isso no retiro, que uma coisa que define o ego é a zona do conforto. E uma coisa que define a nossa essência de alma é a criatividade. E eu falo, eu sempre digo que a criatividade é o motor do ser humano aqui no planeta Terra. Quanto mais criativos somos, quanto mais deixamos as ideias virem e outra coisa, colocar essas ideias em práticas, mais temos a satisfação de estarmos vivos. Porque Sim. a gente recebe uma criatividade e a gente tem o prazer de colocar essa criatividade em prática, quer dizer, isso vai ativando uma, uma felicidade dentro de nossa, que legal, uma, é, uma ideia é. nova, eu vou colocar em prática, vai dar certo, né? E aí, quando isso, quando a gente coloca uma criatividade em prática, faz a, a adrenalina sobe pum! E é isso que o, o ser humano precisa. É sentir sempre essa alegria de estar sempre colocando coisas novas em práticas, né? Agora, o ego não. O ego fala, ai, pra quê, né? Nossa, vai dar mal trabalho. Essa ideia que você teve, vai, dar, né? vai, te, vai, vai te tirar dessa zoninha do conforto, que é tão legal ficar aqui, né? Não, não, não vai não. Fica aqui. E o ego puxa a gente pra gente ficar sempre no mesmo. E, na verdade, nós aqui no Planeta Terra, nós somos puxados pelo magnetismo do Planeta Terra a ficarmos sempre na mesmice. Porque uhum. isso é o um modo de manipulação. É muito mais fácil manipular uma pessoa que está dentro de um sistema, dentro de uma caixinha, pensando sempre a mesma coisa, do que manipular uma pessoa que está usando a criatividade 24 horas por dia, até enquanto está dormindo. Tem um filme super legal, Paty. Você assistiu o Free Guy? Não. Eu não. Gente, quem é que pode falar para mim aqui Free no Guy. YouTube ou no Instagram como é que chama o filme Free Guy em português? porque às vezes eles mudam o título né, quando vão, vão traduzir. Free Guy é um filme que fala de, de um jogo, é um jogo virtual né? que as é. pessoas jogam, e eles, eles mostram um personagem desse jogo que fica fazendo sempre a mesma coisa. Sabe aquele personagem que você não consegue mexer no jogo, que ele, fica, ele faz sempre a mesma coisa para que o jogo funcione? né? E aí é tão legal porque eles mostram, é, eles mostram exatamente esse personagem, que ele acorda, ele faz sempre as mesmas coisas, assiste sempre o mesmo canal, vai sempre para o mesmo trabalho, tem que fazer sempre os mesmos, os mesmos movimentos. E aí, de repente, ele descobre que existe uma outra vida, onde ele não precisa ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Que existem pessoas que vivem livremente lá fora, em um outro lugar. Né? Então, eu, eu recomendo todo mundo assistir esse filme, porque fala muito da nossa vida. Da, dessa mesmice, sabe? Da gente não usar mais a nossa criatividade. E quando um ser não usa a criatividade, o que acontece? Ele se torna um ser morto, vivendo aqui no planeta Terra. Então, são os famosos zumbis da vida. Que ficam uhum. doentes, que caem numa depressão, que ficam insatisfeitos, que começam a reclamar da vida porque não tem mais prazer, não sente mais aquela adrenalina, né? Que é tão gostosa. Então, isso que é importante, usarmos a criatividade. É verdade, e fluir tá? e não ter medo, né? Você acha também que é assim, né? Sim, NPC. E assim... ah, uma pessoa acabou de escrever aqui: NPC. NPC NPC é um personagem de um jogo que você não consegue mudar. É, tá. <risos> Obrigada, Olha, eu, não eu não sabia essa linguagem. E... Ah, o nome do. Coisa? Desculpa, o nome do filme chama Assumindo Controle Free Guy. Ah, que legal. Assumindo Assistam, o gente. vou assistir. Então, é, tá no Netflix, é muito engraçado esse filme, a gente aprende bastante com ele. Que legal. E é isso, né? Uma das coisas que a gente vê falar sempre é, porque imagina, o cérebro, ele vai fazer sempre as mesmas conexões. Então, você não Sim. vai estimular essa plasticidade, essas novas vias. Então, isso é fazer caminhos diferentes no dia, comer coisas novas no dia, mudar alguma arte, sabe? Trazer coisas novas, coisas saborosas, coisas diferentes. Isso são verdadeiras âncoras para da gente, né? Para acordar sim. o nosso corpo, acordar as nossas emoções, acordar isso. as nossas percepções. Então, tudo isso são estímulos que a gente vai dando que vai realmente movimentando tudo isso dentro da gente. Isso, é isso vai movimentando assim. dentro da gente e energeticamente sim. E energeticamente ainda, claro. E olha só que legal, nós estamos aqui acompanhando uma transição planetária onde o nosso planeta está se sutilizando e aumentando a sua frequência. Para que a gente acompanhe essa transição, é necessário que o nosso campo vibracional também esteja na mesma frequência que o planeta Terra que está se elevando. As pessoas que não conseguem acompanhar essa energia acabam sentindo sintomas no físico e na sua vida. Quais são os sintomas que ela acaba sentindo no seu corpo? Peso, dor de cabeça, enjoo, dor nas costas e na vida. Tudo começa a empacar, nada flui, tudo fica difícil, né? A pessoa só vê problema, problema, problema. Por quê? Porque a frequência dela, vibracional, não está mais acompanhando a frequência elevada de, do planeta Terra, que está elevando a sua frequência, está mudando para a quinta dimensão. E olha só que legal, quando a gente muda os nossos pensamentos, quando a gente muda os nossos hábitos e costumes, a gente começa a dar permissão para que o nosso DNA também seja transformado. Porque o que é que, o que, é que manifesta algo lá fora na nossa vida? O que o nosso DNA é, vibra lá fora. Então, quando nós temos um DNA de um certo padrão e a gente nunca muda a algo que a gente faz, ou a, a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente fala, o nosso DNA também sempre ficará o mesmo. E nós repassamos isso para os nossos filhos, que passarão para os filhos dele. Né? Então, assim, é, é na, na Bíblia isso é chamado de maldição hereditária, né a gente é, é, passa de geração para geração. E quando a gente consegue modificar o nosso DNA de forma positiva, a gente também consegue passar isso para os nossos filhos e para todas as próximas gerações. Então, o título dessa live aqui no YouTube, ah, no Instagram ainda não coloquei, é o DNA da Nova Terra. Nós estamos todos sendo reprogramados a nível celular e no nosso DNA. Como? Através da nossa conscientização. E, Patrícia, eu preciso te contar um pouquinho do retiro do final de semana, porque Ai, foi muito nunca intenso. <risos> Foi muito intenso, gente. E já começou, na verdade, essa é, toda essa transformação, já começou no, na quinta-feira. E na sexta-feira o retiro começou, foi quando as pessoas vieram para o retiro. Nós fizemos a cerimônia do cacau na sexta-feira à noite para dar abertura ao, ao retiro. Né? Então, a cerimônia do cacau é muito linda. Nós traba trabalhamos com o chakra do coração, trabalhamos com o sagrado Sim. feminino. E a gente se reconecta com a nossa essência, então é muito bonito. E ali estavam tantos seres, Patrícia, <risos> a sala Nossa. estava cheia de seres de, diferentes, sabe? Então assim, eu, eu sempre vejo os seres, mas na sexta-feira estava uma coisa incrível, a energia estava muito linda. E eu via, enquanto nós estávamos ali na cerimônia, eu via esses seres é, passeando atrás de cada um de nós que estávamos lá, e eles estavam ajudando a gente no nosso campo vibracional. Que então, grande. ali naquele momento, nós já como, começamos a sentir uma diferença no nosso campo. Foi uma elevação muito forte da nossa frequência ali na, na sexta-feira. E aí, no é. dia seguinte, adivinha o que aconteceu? Todos foram dormir com dor de cabeça, com dores no corpo, uns uh -huh. sentindo uma tristeza porque as sombras vieram à tona, né? Porque Sim, quando isso é acontece, incrível. a gente começa a iluminar as sombras. E a gente só consegue trazer luz para a sombra quando a gente observa a sombra, né? Sim, a gente não consegue de outra é. maneira. E aí no uhum. dia seguinte as pessoas tudo com uma dor de cabeça, né? Sentindo aquela indisposição, um sono. Por quê? Porque o físico estava tentando se ajustar à nova frequência, né? Ao novo campo vibracional. Então eu não sei quantos de vocês é, nessa sexta-feira ou, ou até na quinta-feira já sentiram essa energia porque nós todos estamos sendo trabalhados energeticamente a nível de DNA. E como que é esse DNA da nova Terra? É exatamente aquele, a, um DNA que vai coincidir com uma frequência mais elevada de energia. E esse DNA, ele é aquele DNA que chega mais próximo daquilo que realmente somos. É o DNA do amor, da nossa essência, né, da do criador de tudo que é, de tudo que há. E quando nós temos esse DNA, nós passamos a perceber a vida lá fora de uma forma diferente. Passamos a ver a beleza, passamos a ver as coisas positivas e deixamos de, de focar nas sombras, né? Então, quantos de vocês que estão aqui sentiram essa energia forte na sexta-feira e não aguentaram de dor de cabeça, de enjoo, de dor no corpo? Comenta aqui a gente saber se vocês também sentiram isso. Você sentiu, amiga? Eu senti, eu senti sim, tenho sentido esses dias. Hoje mesmo eu saí para fazer umas compras com a, com a minha filhinha. E foi um dia que eu cheguei, eu falei para o Rafa, falei, Rafa, olha que coisa, eu estou com dor na coluna. Quanto tempo eu não sentia dor na coluna. Olha. Cheguei, mas uma dor, uma dor intensa. Cheguei, respirei, meditei, conectei com aquilo. Rapidamente eu consegui liberar, mas eu vi que era uh -huh. um padrão energético, já sabia. O Brené, o canalizador dos comandos, ele tinha avisado a gente. Ele que quase nunca escreve, ele avisou que tra estaria entrando uma energia bastante forte. Como eu também vejo essa parte da astrologia, a gente até comentou sim. há uns dias atrás sim, sim. que chegaria uma energia bastante forte. E é. Realmente deu para perceber no físico o quanto que isso tá, está intenso. E as pessoas que é. não percebem, elas vão achar que ah, é mais uma dor de cabeça, é mais uma sensação que o meu corpo está se apresentando, um Sim. desconforto, uma dor, e às vezes elas passam, e às vezes Sim. elas perdem a oportunidade de realmente entrar um pouco para dentro, perceber essa Sim. nova energia, perceber o que, que tem para olhar, transmutar naquilo, e realmente poder, cada vez mais, se utilizando. Isso. E eu vou falar uma coisa para vocês, um, não sei se a parte vai concordar agora comigo, mas... Um, quando isso acontecer, esses sintomas vierem, né? Eu sei que é difícil a gente aguentar uma dor, mas sabe o que, que a gente pode fazer? Nós podemos fechar os olhos e agradecer, porque uma mudança está, feita, está sendo feita no nosso corpo. E quando a gente consegue né? e quando a gente observa esse sintoma e fala, nossa, por que, que eu estou tendo esse sintoma? E começa a agradecer, não, eu preciso observá-lo, porque está havendo uma mudança no meu corpo, na parte energética, no meu DNA, e, e você agradece, agradece, ao invés de tomar remédio. Sim. Porque se você toma o remédio, você tira totalmente a função do corpo em se autoajustar na nova energia, no novo DNA que você está recebendo. E eu não senti absolutamente nada. Agora eu vou explicar o porquê que eu não senti nada. Eu já venho trabalhando a minha energia a nível de DNA, que foi totalmente mudado o meu DNA em fevereiro de 2021. Não, fevereiro de 2022, desculpa. Em fevereiro, o meu DNA foi totalmente transformado. Eu era uma pessoa que precisava de 10 horas é, de sono todos os dias. E se eu não dormisse de 8 a 10 horas por dia, eu acordava totalmente mal-humorada. Eu sempre fui assim, dorminhoca. E outra, eu comia sempre bastante, eu sempre tinha fome, né? E, e em fevereiro de 2022, aconteceu uma reprogramação no meu DNA, de três horas eu não consegui dormir por três horas porque o barulho era intenso no meu ouvido era era como se eu tivesse duas tigelas tibetana um em cada ouvido meu sabe aquele barulho não, da tigela tibetana junto com o um código morse tipo, tã, tã, tã, tã, tã, tã, tã. durante três horas eu escutei essa reprogramação e aí no dia seguinte eu já acordei é, sem fome Passei a dormir apenas três horas por dia e eu também não tenho sede. Desde que eu tive essa reprogramação. E qual foi a mudança positiva que eu tive na minha vida? Eu passei a, a ficar com a mesma frequência de, é, energética de ondas cerebrais durante o dia todo. Quer dizer, eu não tenho mais aqueles picos de ansiedade, eu não fico mais agitada e calma. Eu não, eu fico, eu, eu fico sempre quase na mesma, na mesma frequência. E esse, na verdade, é o caminho que todos nós vamos seguir agora. Isso, isso que DNA. eu ia te perguntar. É, essa é a tendência que a gente tem, né? Que é, isso. isso eu percebo. Cada vez mais eu faço menos isso, Carrie. ainda não estou nesse isso. nível de manter. Mas eu percebo que cada vez mais está ficando mais linear. ficar cai isso. menos. E uma coisa que você não está sentindo, porque eu não sei mas Apesar de que você me contou esses dias, eu tenho sentido muita vibração, Carrie. Sim, não, eu isso falo eu falo sinto. forte. Isso eu sinto. Eu Lembra que na última live eu contei para vocês de Maresia? Que ah, eu tava é, eu lá em Maresia. Em algum momento você tinha comentado comigo disso. É, é isso, que o que, que, eu, que eu sentia o meu corpo flutuar de tanto que ele vibrava e ficava muito aqui na cabeça essa, essa vibração, né? Isso tá eu, isso tá eu muito senti forte. muito, aqui no final de semana também sentia muita vibração. E uma coisa que tá acontecendo é que onde eu entro, a lâmpada estoura. Eu cheguei lá no retiro, tava lá deitadinha, né, o ventilador funcionando, de repente, zzz, pum, estoura mesmo, eu falei, caramba, isso, isso é novo, isso eu não tinha não, gente. Mas assim, dor eu não senti, mas eu acho que eu não senti a dor, Paty, por causa dessa reprogramação que eu tive já em fevereiro de 2022, porque todos nós estamos entrando nesse caminho de ficarmos sempre na mesma frequência do amor, né? E da alegria. E o que o que, que deixa, na verdade, nossa, minha, minha câmera que acabou a, a bateria, deixa eu só, ah, deixa eu só isso mudar. Aqui, né? Isso, eu vou só mudar aqui a câmera, vocês estão me escutando, né? Eu vou só mudar a câmera aqui, só um minutinho. Pessoal, a Karen caiu, já tá voltando. E... Estou aqui, gente. É que a, a minha câmera, ela acabou a bateria, mas eu estou agora com a câmera do laptop, tá tudo bem. Vocês estão me vendo normal, né? Sim. Tá. Então, uh, o que acontece? Por que, que as pessoas sentem tanta necessidade de dormir? Ou quer dizer, por que, que o nosso corpo e a gente, a gente aprende que precisamos dormir no mínimo 8 horas por dia? É porque o que mais tira a nossa energia são os pensamentos. É, o, é, o, é a falta de equilíbrio nos pensamentos e nas emoções. E quando nós temos é, uma mente muito agitada, porque eu era uma pessoa hiperativa, né? Eu, eu conto sempre isso. Eu fui uma criança hiperativa, eu fui uma adolescente hiperativa. Então, quanto mais a gente ativa na mente, mais a gente sente vontade de dormir, porque a gente fica muito cansada quando a gente ativa, né? E quando você, de repente, acalma a mente, acalma a emoção, suas atitudes ficam totalmente harmônicas, né? O que que acontece? Você não usa mais tanta energia no seu corpo, então você não precisa dormir mais tanto, não sente fome e não sente sede. Quer dizer, você fica numa, numa plenitude tão gostosa durante o dia que o seu corpo fica sempre é, salvando energia, podemos falar assim, né? Ele, ele usa a energia necessária, né? Então foi isso que aconteceu comigo. Então é por isso que eu não tô sofrendo tanto essa oscilação que está tendo agora, das pessoas com a com essa transição, né? E vocês todos estão passando por isso, estão chegando nesse, nesse caminho também, de uhum. dormir menos, comer menos e, e beber menos. Dessa uhum. né? parte de, de sono, eu já percebi que cada vez mais eu sinto menos sono. Eu tenho dormido tarde, fico nas minhas uhum. meditações, é, eu gosto, é uma coisa que eu sempre fiz, faço diariamente bastante, e tem vezes que eu vejo, nossa, eu vou dormir super tarde, acordo de manhã também um pouquinho mais cedo para começar a, com a meditação. E aí eu fui uhum. gente, eu dormi super pouco, mas eu estou bem, eu estou animada, eu estou... Tô... Isso, isso é bem perceptível. E a gente isso, percebe isso é também, no, no trabalho com meus pacientes, com as pessoas, elas vão comentando muito isso, sabe? Essa uhum. necessidade de comer menos isso sim, sim, sim, sim. e olha e olha só que engraçado as pessoas estão tão condicionadas com uma certa rotina né que as pessoas nem estão percebendo eu eu, perce, eu recebi um monte de mensagens de pessoas aqui dizendo para mim que estão com problemas para dormir e acabam tomando remédio para dormir então, assim, elas não estão percebendo que está havendo uma mudança no corpo delas, né, e dá uma percebida, as pessoas que estão meditando, que estão nesse processo do despertar, que estão conseguindo acalmar a mente e coração, estão dormindo menos. Então, não tente forçar o seu corpo a dormir mais se você dormindo 4, 5 horas você se sente bem durante o dia. Eu sempre não falo precisa isso. seguir uma regra de dormir Porque 8 horas. Porque é a regra né? é a caixinha. Porque às é. vezes as pessoas, muita gente me falou assim: "Nossa, mas eu durmo cinco horas, é o suficiente". Mas eu sei que tem que dormir mais. Quem disse? Se você está bem, sim, se você sim. sente bem, sentiu que está tá nova, não está cansada, tá reenergizada, pronta para o dia, não precisa dormir oito horas. Não, e outra coisa, as pessoas também estão, não estão tendo tanto apetite, daí fi, aí fica preocupada, aí vai no médico para tomar algum remédio para abrir o apetite. <risos> então, é. as pessoas acham que estão sempre com algum problema, quando é. precisa dormir menos, comer menos e beber menos, mas o que acontece é que está havendo uma transformação no nosso DNA. Nós... Eu estou dizendo as pessoas que estão nesse caminho do despertar, estão expandindo a sua consciência, né? Estão conseguindo meditar para acalmar a mente e o coração. Essas pessoas estão tendo algumas mudanças fisi fisiológicas. E é necessário compreender isso para não entrar numa paranoica que precisa de remédio, né? Uhum mas se não for o seu caso, isso está acontecendo, aí sim a gente precisa olhar o que, que é que está acontecendo. Isso. E sempre saber, isso é muito importante que a Karen trouxe. Talvez para alguns aqui, isso é muito novo. Eu não sei, as pessoas que seguem a Karen, talvez não, mas as pessoas que seguem o meu canal, o meu contato, eu não falo muito ainda desse, desse transição planetária, uma hora ou outra eu trago, mas para quem não sabe, é importante estar sabendo o que está que acontecendo sabe, a nível uhum. planetário, a nível cósmico, que essa mudança, porque tudo é, tudo acontece, tudo é aqui agora, então isso tudo está evoluindo, está acontecendo, e o nosso planeta está passando por essa mudança, a gente percebe na mudança do clima, está tudo diferente, então se a gente uhum. for estudar um pouco mais a nível universal, o que, que está acontecendo, o nosso planeta está mudando essa frequência vibratória, a gente está saindo das né, provas e expiações que tanto falava para um planeta de regeneração. Isso. Eu falo que eu, eu ouvia isso, Karen, desde, ai, desde os meus 20 anos que eu ia muito no centro espírita e ficava vendo essa mudança que aconteceria. E a gente não tinha tanta internet, tanta coisa assim para saber. Então chegava um momento, acho que ali por 2015, ainda não tinha tanta internet assim, em 2014. Cadê? Essa prova, esse regeneração, isso que ninguém falava, porque não tinha tanta essa conversa. E agora, sim, de 2018 para cá, deu um buff, sabe? É. Se você começar a procurar, você vai ver isso em tudo quanto é canal, tudo quanto sim. é lugar, falando dessa mudança planetária. E é um momento que a gente chama desse despertar, da gente ter mais uhum. consciência. E não é só isso aqui que a gente vive, essa matrix. Abrir a cabeça uhum. mesmo. E o que isso. se você não quer ir tão longe, a gente só começa dentro de mim. O que, que isso, isso significa? Significa, gente, que a gente tem capacidade de ter mudanças. E esse DNA que a Karen faz, existem tratamentos que a gente faz hoje na Quântica, que mudam instantaneamente processos que a gente tem, que às vezes na área médica nunca, era impossível, uma, uma doença autoimune não se muda. E a gente vai lá, às vezes, com um comando, com um dia de tratamento, só me muda. Fala, como? Que milagre é esse? É verdade. Isso é, um live, gente. isso é um novo momento que a gente tem hoje, disponível é. no nosso planeta. Essa cura, essa capacidade, isso. tudo começa dentro. Tudo está dentro. É, é, a gente se conscientizar que é tudo energético, né? É tudo energético. Nós somos pura energia, as nossas células são pura energia. Então, para a gente conseguir tratar dessas coisas, é através da energia. E a, a melhor coisa é a conscientização de que é assim. Né? E a gente vai saindo um pouco mais dessa medicina tradicional de medicamentos, de tratamentos com químicas, e vamos entrando mais na área energética. Tem uma pergunta super legal aqui, Paty. Eu não sei se a, a, bom, a medicina germânica, acho que com certeza, fala sobre isso, sobre labirintite. Sim. Você tem alguma coisa a falar sobre labirintite? Ah, ah, agora na germânica, labirinto. Bom, é. a labirintite, é, é, a gente vai ter que ver a causa, porque a germânica uhum. ela vai muito na causa, é uma causa vascular ou é uma causa mecânica tá? a gente sempre uhum. precisa saber realmente a causa, qual que é uhum. o sintoma é uma tontura é, é, a tontura geralmente, que que é? é quando algo te tira do seu algo que muda de repente o que, que aconteceu ali no seu entorno que mudou de repente uhum. ou biológico foi esse a, a crença a percepção biológica foi essa algo que eu não dei conta de lidar que de repente mudou na minha vida Sim. isso isso afeta vai sempre na muito no, no o sintoma tem muito a ver com a causa então não é uma é. tontura? o que que é que me tirou esse balan esse equilíbrio é, ele está dizendo, isso? ele está ele falando que é tonturas, é né, o balanço mesmo que ela perdeu, né, então, então deve que ter que alguma foi? coisa drástica, né, que, que aconteceu, porque até a mudança. gente, por exemplo, se a gente está ali quietinho, de repente a gente, de repente levanta ou, ou faz alguma coisa, a gente também fica um pouquinho tonto às vezes, ou Exatamente. tudo fica preto, né. Não, o conflito é. biológico foi esse, a mudança drástica. Ah, tá, legal. Tá, Renato, ah. espero que tenha respondido um pouquinho. <risos> é. É, a gente vai começar a sentir bastante sintomas mesmos, então preste atenção nos sintomas que vocês estão percebendo, mas não reclame do sintoma, mas se entre em uma frequência de gratidão. A gratidão é aqui que, é a, na verdade, é o que vai mudar toda, toda aquela energia do sintoma que você está sentindo. Porque aí você vai começar a perceber, ah, eu estou sentindo esse sintoma porque com certeza algo dentro da, da, do meu campo vibracional está sendo modificado. E sempre vai ser modificado para o positivo quando nós estamos conscientes que somos responsáveis por toda essa mudança, tá? Agora, quando nós não somos conscientes, vamos sentir esses sintomas e vai passar às vezes despercebido, porque a gente sempre vai tomar um remédio, né? E a gente nem vai se ligar do porquê que estamos tendo sintomas. Então, agradeça e continue nesse fluxo de gratidão por saber que temos sim sintomas fisiológicos quando o nosso DNA muda, tá? E como o Dr. Bruce Lipton sempre fala, nós conseguimos mudar o nosso DNA através da percepção que temos da vida. Então as informações externas mudam o nosso DNA, porque a gente começa a mudar a forma de pensar através de informações que recebemos do externo. Então, é tudo isso que nós precisamos compreender. Quando nós começamos a olhar mais para dentro e enxergamos mais a nossa essência de luz, é claro que o nosso DNA vai mudar. Ele vai se tornar um DNA, que é o DNA da fonte. Onde nós nos tornaremos ser seres mais amorosos, né? Seres mais conscientes do que somos, do que estamos fazendo aqui. Então, é sobre isso que... Que a, gente, que a gente gostaria de falar hoje, acho que ficou claro, né? O que a gente está falando não é uma coisa assim muito louca para vocês, né? <risos> Porque quando a gente fala, nossa, o DNA da Nova Terra, o que, que é isso, né? DNA, é uma coisa hereditária. Mas sim, gente, o DNA ele é transformado. A cada segundo, através de informações externas que recebemos, né? Então, a, a própria epigenética coisa... já fala muito disso, né, Karen? Isso, é. Uhum, isso. E com Bruce Lipton eu aprendi epigenética, né? A gente só fala disso na epigenética, legal, na verdade. Muito legal, né? Uhum. <risos> e, Paty, a gente, será que a gente tem um comando para poder passar hoje? O comando é comigo <risos> mesmo. Vamos ensinar. Que, que tipo de comando será que a gente poderia passar para eles, para que eles puder, possam usar no, no dia a dia? É um comando bem prático. Karen, o comando assim, o básico, que eu acho que é o mais legal, sempre vem a partir do emocional. Porque assim, uhum. eu tenho uma crença, essa crença afeta o meu emocional, que afeta o meu físico, certo? Então, o que me pega mais, por mais que eu tenha uma crença, mas aquela crença ela me leva a sentir algo. Então, a, a, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que transformar são as emoções, que ela é a que mais pega. Pô, eu tô com raiva, puxa, eu queria me livrar daquela raiva, eu tenho muita raiva, aí eu tô triste, queria livrar da tristeza, depressiva. Então, eu acho que o emocional é, é um legal de começar. O que, que vocês acham? Ai, ah, que legal, que legal, eu acho é? muito legal. E sabe, antes de da gente, a da gente iniciar com um comando pro emocional, gente, eu só pô, gostaria de relembrar que todos que estão aqui no YouTube, tá? Com a gente aqui no chat, participando com a gente, eu tô aqui observando quem está com a gente desde o começo, tá? Eu vou, nós... Eu e a Patrícia iremos fazer um sorteio das pessoas que estão aqui no chat do YouTube. Depois eu vou, vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso, tá? E esse, essas entradas que nós vamos sortear é para o workshop que vai acontecer neste sábado, dia 21 de janeiro, às 9 horas da manhã, das 9 às 5, lá no Brooklyn, em São Paulo. Então, se você está aqui em São Paulo ou na região e quer participar do nosso workshop, nós estaremos sorteando duas entradas e olha <risos> é um uau de presente aqui aí gente então se você tá desde o começo com a gente no chat você vai conseguir participar tá nós depois eu vou explicar tem uma pergunta aqui antes da gente é, dar o comando é, quem foi que perguntou ah a Patrícia Patrícia, ela, tem alguma frase que pode mudar a nossa vibração? Eu tenho uma que foi me dada quando eu fui fazer aquela experiência na floresta que eu tive a morte emocional, tá? Então, foi uma frase que realmente mudou tudo na minha vida. E ela é assim, eu sou a... Eu sou a... a como que é? Eu, eu sou a... Desculpa, gente. Eu sou a sabedoria que transmuta sombra e luz através do amor que sou. Eu sou a sabedoria que transmuta sombra em luz através do amor que eu sou. Quando você fala essa frase e você repete ela, o, o seu campo expande. Pô, eu sou a própria sabedoria que transmuta sombra em luz através do amor que eu sou. Tudo através do amor, tá? Então, se você repetir essa frase, você vai sentir uma grande diferença no seu campo vibracional. Agora, vamos para os comandos. Eu, então, tá. É, como eu falei na outra live, é, para a gente ativar os comandos, existem alguma, algumas chaves que podem potencializar os comandos. Então, qual que é a primeira chave que a gente fala? Hoje, os comandos, eles são dados por uma hierarquia divina, uma hierarquia superior, onde o arcanjo Miguel é o responsável por essa maior, vamos dizer, por pessoas que não foram iniciadas no comando, nos comandos, não fizeram o curso ainda, então, Arcanjo Miguel nos oferece, lá no Etéreo, uma espada azul. Então, a gente vai pedir para o Arcanjo Miguel para que ele ative uma espada e a gente pede que a nossa espada seja ativada ao iniciar os comandos. Então, a gente se conecta com o Arcanjo Miguel, podemos fechar os nossos olhos e a gente pede, eu sou ativar espada azul de Arcanjo Miguel. Então... Cada um perceba a sua espada, como é que ela se forma, E aí a gente pode partir para os comandos. Então eu peço para vocês colocarem a mão no coração. Eu vou falar o comando, vocês vão ouvir. E a hora que eu falar comando, vocês repitam comigo. Eu vou primeiro falar o comando, eu sou ativar, transformação emocional em luz. Eu falo comando, vocês repitam comigo. Depois eu vou falar, eu sou ativar, pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Três vezes. É, vocês podem vir segundos depois de mim repetindo. Tá bom? Então, vamos lá. É, então, a gente ativa a nossa espada de luz. Eu sou ativar. Espada de luz de Arcanjo Miguel. Eu sou ativar. Transformação emocional em luz. Comando. Eu sou ativar transformação emocional em luz. Eu sou ativar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar agora. Eu sou ativar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar agora. Eu sou ativar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar agora. Uma coisa muito importante, conectem com a emoção que vocês querem trabalhar. E vamos fazer o comando mais duas vezes.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 Uau. E aí, conta aí para gente Uau. o que vocês sentiram. Nossa, expandiu aqui a luz. O <risos> que, que vocês sentiram, gente? Fala para gente aí o que, que, o que, que você sentiu fazer o comando, fazendo o comando. Nossa, é deu, um deu um calor. Deu um calor, expandiu aqui. <risos> Na verdade, vibrou aqui, meu coração começou a bater bem forte. Muito, muito bacana. Então, e esses gente... comandos e muito mais, a Patrícia vai estar trazendo no sábado, dia 21, né? A gente vai trabalhar um monte de comando, né, Patrícia? E fora as vivências. Sim, eles é, são hum. bem fortes mesmo. É, a gente sente e transforma. E aí, quem estiver sentindo aí, trouxe uma emoção, se estiver sentindo novamente, se estiver sentindo que tem a necessidade... Eu gosto muito de fazer assim, você põe a emoção, ah, eu tô com uma emoção aqui, uma raiva, número 10. Aí eu anoto hum. lá, 10. Aí eu faço o comando. Depois que vocês fizeram as três vezes, vê que número ficou, aí ficou seis. Faz mais Aham. uma vez, mais duas vezes. Aí percebe, ah, foi para quatro, faz até zerar. Zera, gente, zera. É bem legal. Olha, o pessoal está dizendo aqui que sentiram bastante calor, sentiram empoderamento, sentiram vibrações muito bacanas, o cardíaco queimando. E o pessoal falou, muita luz, uau, mãos latejando, olha, muito. Gente, esses comandos são fortíssimos. Agora, imagina só, a gente fazer esses comandos também, trabalhando junto com hipnose. Lá no dia 21 de janeiro, no sábado, no próximo sábado, estaremos também trabalhando com hipnose e Trabalhando essa desprogramação, reprogramando o subconsciente de vocês com novos comandos, tá? Então, tudo, tudo aquilo que bloqueia um ser de, de ter mais sucesso, de ter mais amor, de, de ser feliz, de, de prosperar, nós estaremos trabalhando estes bloqueios com novos comandos. Patrícia estará lá com a gente, né? E eu estarei trabalhando ali o alinhamento do ser com a hipnose. Olha... Você deveria estar com a gente. <risos> um novo eu para uma nova vida, né? Através de novos comandos, através... Aprendendo, vocês vão estar aprendendo ferramentas super fáceis para estar usando durante o dia. Eu estarei também trazendo a minha ferramenta de desprogramação e reprogramação que você pode fazer aonde você estiver, né? E isso, a hora que você faz essa técnica, você vai sentir a energia mudando na hora. É assim, ó. No retiro, as pessoas fizeram essa técnica e na hora sentiram ali um, uma mudança que foi incrível. A Carol, eu acho que deu uma paradinha. Já, já, ela deve voltar. Então, gente, essa, essa mudança ela vai servir muito para vocês, para a gente... Ah, Carol, eu, eu, você deu uma travada aí, eu assumi aqui. Obrigada, minha internet caiu de 4G é, para 3G, né? Eu estava falando para eles, Karen, que essa mudança que a gente faz é para realmente a gente estar tá, eles estarem mais sintonizados com essa nova frequência que está chegando no planeta. Porque, Sim. gente, é uma frequência diferenciada. Se a gente não entra nessa, a nossa tendência é cada vez mais a gente, como a gente falou na outra, a gente vai se alimentando do que a gente está vendo, ouvindo, vivendo. Nessa caixinha nossa, vai ficando cada vez mais pesado, mais difícil. E aí você começa a olhar o planeta e fala nossa, as coisas estão ficando horríveis aqui, olha isso. E de verdade, para mim, as coisas estão ficando cada vez mais legais, cada vez mais abençoadas. É. Então, a minha vida está ficando muito legal, está virando uma aventura assim, bacaníssima, né? Exatamente. Sim. E assim, e é legal que a gente vai percebendo que não é só com a gente. Conforme a gente vai trabalhando, as pessoas elas também vão sentindo isso. Porque o você Renato passar... disse, a energia mudou tanto que congelou. É verdade. <risos> A energia foi tão forte que fez, puf, aqui, igual uma lâmpada que estoura. Viu, não estourou a lâmpada, mas congelou. Então é legal, sabe, pessoal, assim, eu acho que é, é, são experiências que elas, elas, não, elas ficam marcadas para sempre. Porque se você pega uma técnica dessa, seja uma frase, que nem a Karen passa, ah, faz uma frase, faz aquela frase todo dia para vocês verem como é que uma frase muda. Eu, eu, eu já, eu desde pequena eu via essas coisas de falar uma frase então acordava assim, falava assim meu dia vai ser lindo eu, tem até a, a uma amiga que ela fala assim Ai, o universo me trai, eu falo pro universo de universo me dá uma surpresa, todo dia que eu falo eu ganho uma surpresa, o dia que eu não falo ela já se condicionou ah, eu falo pro universo, eu quero uma surpresa, eu quero uma alegria eu quero muita risada e, e o dia que você sai meio naquela coisa rápida e não, não mentaliza parece que fica mais mecânico. É. é só entrar na sintonia e você começar a entrar numa nova frequência que você vai vendo, que você vai criando. Sim. Ou criando. E a nossa tendência ainda é... A Karen já está em outra vibração. Mas nós humanos, assim, sabe? Que fica ainda nessa. É realmente, se você deixar, você é consumido ainda. Mesmo a Karen... Diz, diz, diz, diz, esquece um pouco para você ver. Porque como ela falou ainda, a gravidade é densa, gente. Então é 24 horas, orar e vigiar. É Agora eu tendo. digo, digo para vocês, né? E claro que, que, que eu fico, na maior, na maior parte, eu tô ali numa frequência bem legal, né? Seu vídeo foi encerrado lá no, no Instagram, eu não sei porquê, mas tudo bem. Deixa eu só... Foi, foi encerrado, não sei se vai ficar lá, vamos ver se depois a gente... Mas a, a gente tá no YouTube, tá tudo bem aqui no YouTube, né, gente? É que tá chovendo bastante aqui... E a internet, eu acho que deve estar tá, tá falhando por causa disso, tá? Então, mas mesmo a gente trabalhando... Patrícia, você está me escutando? Eu estou. Ah, eu tá. Eu estou. Então, mesmo a gente trabalhando sempre a nossa energia, a gente sempre dá umas escorregadas, porque às vezes acontecem certas coisas que dá uma balançada mesmo. E quando dá essas balançadas energéticas, a gente escorrega, puf. Só que o mais legal é que a gente escorrega, mas a gente consegue retornar muito fácil. Muito mais rápido. Muito fácil. Né? É. Muito mais rápido e com tanta leveza, sabe? Então, assim, por isso que é tão importante a gente ficar sempre no orar e vigiar. E o orar e vigiar não é ficar de joelho no chão, não, rezando, não é isso? Não. O orar e vigiar é observar seus pensamentos, observar suas atitudes, observar suas emoções. Isso é orar e vigiar. Isso eu faço isso. 24 horas no dia. Eu não deixo nenhum pensamento brincar mais aqui na minha mente. É eu não mesmo. deixo. Eu observo. Uma coisa, Karen, que é muito legal, isso eu via isso desde pequena, que eu estudava em colégio católico, assim. isso me marcou muito. E uma hora vieram contar de Santo Agostinho. Santo é. Agostinho, ele trabalhava todos os dias, tudo que ele vivia durante o dia, ele chegava à noite, ele fazia uma... Ele voltava no dia dele e fazia como que ele queria que fosse aquele dia, o que, que não foi legal. E ele fez isso... Da vida dele até o fim da vida dele. Então, ele tornou o cara ah. que ele foi... Quando as pessoas perguntavam qual era a chave, ele falava revive seu dia, o que, que você fez no dia. É claro uhum. que eu não consigo reviver meu dia 100% do dia, tá? Sim. Mas assim, uma coisa importante para mim que isso me marque, eu sempre tento fazer, algo que me deixa realmente chateada no dia, uma pessoa que eu encontro, às vezes rolou alguma coisa assim, que ficou meio... Esse eu não vou deixar passar. Esse eu não deixo uhum. passar eu vou para minha cama, eu vou perguntar por que, que aquela pessoa me deixou magoada, ressentida, brava. Porque isso uhum. não tem a ver com o outro. tem a ver comigo. Então, uhum. essa é a hora que eu agradeço. Você vai agradecer porque aquela mulher te xingou e você brigou com ela? Claro! Claro! Porque uhum. não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Ah, mas ela é que é uma grossa. Como eu recebi isso? Uhum. Tudo bem que ela Sim. é uma grossa. Mas como é. eu recebi isso? Então, isso é, é muito... Essa é uma coisa importante da gente olhar mesmo e, e agradecer estar tá nesse sentido, daquilo que, que me é né? porque a sombra é minha. É. Uhum. Eu só vejo no outro que está dentro. E para a gente entender é. isso, gente, isso é algo que a gente tem que ir se estudando e se percebendo para a gente ver o quanto que isso é real. Sabe? É, Ela é, é muito profundo. Não cabe agora, isso é uma live que a gente tem que falar explicar um pouquinho mais sobre é. isso, porque se você não compreende isso, não aceita, eu respeito, sabe? Nós duas sabemos o quanto que, para a gente também, um dia a gente olhou e falou, não, isso não tem nada a ver. Já foi isso, mas foi com... Ou não, eu ficava com raiva. Eu ficava com raiva quando alguém me xingava e alguém vinha me dizer assim, ah, mas isso está dentro de você né, você só tá vendo no outro aquilo que tá... você que nada, aquela pessoa é mau mal, como é que eu... É isso, imagina <risos> que eu sou é... mal, eu não sou assim com aquela pessoa, né, mas é sempre assim, quando ressoa com você e você se machuca com aquilo que você tá vendo lá fora, é porque tá dentro de você, agora se você escuta qualquer coisa lá fora, a pessoa pode te xingar, não ressoou porque você sabe o que você é, então é porque é com a pessoa, agora... Entendeu? Eu vou dar um exemplo, Karen, só te cortando assim. Ó, né? Quando não, você fala pode... isso, por exemplo, eu já vi gente falando assim, imagina, ela, ela vive traindo o marido dela, eu nunca traí. Não é exatamente, gente, trair o marido ou isso, mas às vezes há algum aspecto da traição. Então, não é no Sim. pé da letra. Eu, às vezes, são experiências é experiência... É a, a gente, gente se viveu. trair. É, às é. vezes, a gente se trair a cada momento isso. de que estamos felizes e não estamos. <risos> é. Então, tá vendo? Não é naquele aspecto... É, não é assim... Não tá. é de um a um assim, né? Isso. Mas é, é, uma, é, uma uma energia, é uma energia, é uma energia, energia da traição, mas a energia da traição no, no sentido de: em que parte do, de mim Isso. eu estou traindo a mim mesma? É tudo né? comigo. E não traindo, é tudo comigo. E Isso. quando a gente tem essa consciência, cara, a vida fica muito fácil. É. Porque aí é toda a responsabilidade minha, né? Então aí não, não tem como mais você se fazer de vítima nessa vida. A pessoa que se faz de vítima, ela vai, vai ficar doente, vai ficar com depressão, vai ficar frustrada. Vai, e e ela vai pôr o poder dela na mão do médico, aí quem ajuda a vida dela é o médico, é, é, sim, não é sim. mais ela. Quando você é vítima, é. você não é o co-criador. Então, isso. esse é um papel, ele é um papel muito perigoso de se colocar é Sair do vitimismo é ser responsável por si mesmo, é descobrir que eu tenho a divindade dentro de mim, eu tenho poder, e eu tenho, gente, é. eu tenho muito poder. Ah, então é isso bem. que a gente convida vocês é. a descobrir essa força, esse poder que a gente tem, sabe? Cada vez mais acendendo essa luz, essa alegria. Sim, é, é verdade, verdade. E, mais uma vez, eu e Patrícia estaremos no sábado, inspirando as pessoas que gostariam de ter uma vida assim igual. Nós temos uma vida leve, uma vida cheia de alegria, uma vida plena. O que é ser plena? É aquela pessoa que se sente completa do jeito que ela é. Que ela acorda feliz só por saber que ela é. Por ela, por ela saber o que, o que ela está fazendo aqui, qual é o sentido de tudo isso. Isso é ter uma vida plena. E quando você é completa, é claro que sua vida vai ser gostosa, vai ser uma diversão, vai ser uma aventura, porque você é plena, você não precisa de nada lá de fora para se sentir feliz. A felicidade é, é você mesma, né? Então, como aprender a viver dessa maneira, nós vamos estar mostrando no sábado, através de técnicas, através de, de hipnose, através de comandos, através de vivências muito legais que vocês vão poder praticar na hora, lá com a gente, vocês vão receber assim, ó, a, a diferença no campo de vocês, na hora vocês vão receber. Então, o workshop se chama Um Novo Eu para Uma Nova Vida. Para você alcançar uma coisa que você nunca teve na sua vida, é necessário que você transforme o seu ser, que você faça coisas novas, né? Então nós estaremos o dia inteiro com vocês. Só temos 20 vagas, né? Já A gente já comentou isso semana passada, somente 20 vagas. Por quê? Porque a gente quer dar atenção para todos que estarão lá. Vai ser uma coisa muito íntima, vai ser um, um, um como é que fala? Vai ser uma, um grupinho pequeno para a gente estar tá lá, olho no olho, né? Sim. Abraçar vocês, cuidar de todo mundo ali, estar junto com vocês fazendo as técnicas. Então venha participar com a gente, se você está em São Paulo e nas redondezas ou até, sei lá, no Sul, no Norte, você quer vir passar o dia inteiro com a gente, vem porque vai valer a pena, né? Nós estamos aqui iniciando o ano, a gente pode sim começar esse ano diferente. E como a gente já comentou, sim, o planeta Terra está transitando, e as pessoas que não conseguirem acompanhar essa energia vão ficar sentindo a dificuldade da vida, porque vai ficar pesado né, imagina só o planeta elevando a frequência e as pessoas não conseguindo acompanhar, vai ficar aqui embaixo só nos problemas, nas dificuldades, nas doenças, né, naquela, naquele, como é que fala, marasmo da vida? É, é, mar, marasmo, é marasmo, né? Isso. Fica naquele marasmo, sabe? Maranhado, porque... né? É, fica naquela confusão, a vida nunca, nunca flui, né, mas é porque não tá conseguindo acompanhar, então às vezes... Basta uma técnica, basta uma frase, basta, basta ficar um dia com pessoas que já fizeram o caminho, sabem como, né? Chegar lá, passa apenas um dia e aí e é você bem, consegue. E é bem perceptível, né? A gente vê quando Muito. você tá perto de pessoas que são legais, que tem uma conversa boa, pessoas que são para frente, que são astral é, é diferente que você chegar perto de uma pessoa é. que só reclama, ou que está é. dá, que está triste, é pesado. Então, essa coisa Sim. energética, a gente sente, não precisa muito. Só prestem atenção com quem você anda, os lugares que você vai, o que, que você escuta, como é que você vai se sentindo. Não é isso? Isso. E energia não mente, né, amiga? Energia não mente. Não. Você energia pode ficar com mente. uma pessoa do seu lado, ela não precisa falar nada. Agora a energia dela você vai sentir. E quando a pessoa tem uma energia elevada, você vai sentir muita alegria, você vai sentir vontade até de dançar, de pular, né? Então isso é o mais gostoso. Você está perto de pessoas. O Ariel que pergunta que... de você todo dia. Mãe, hoje ele no almoço falou assim: "Mãe, a Karen tá vindo? Ai, que fofo! Só meus filhos, gente, que é muito legal. A Karen esteve aqui em casa e eles amaram, amaram ficar perto dela. E aí eles ficam todo dia, mãe, ela tá voltando? Mãe, já tá chegando? Lindo. Eu tô. Fala pra eles que essa semana eu, eu tô falei. aí na sua casa. <risos> que delícia! Então é Bom, isso. Mas, é, e agora a gente pode ir pro sorteio. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, tá? É, a partir de agora, não escrevam mais nada no chat. E a única coisa que vocês vão responder agora e, e escrever aqui, e a partir de todo mundo vai fazer a mesma resposta, tá? Senão eu não vou conseguir é, ver a sequência de, do número de vocês. Todos vão responder é, um novo eu para uma nova vida. Se você quiser participar desse workshop, se você está na região de São Paulo, tá? Um novo eu para uma nova vida. A partir de agora, por favor, não escreva mais no chat, a não ser um novo eu para uma nova vida para todos aqueles que querem participar do sorteio. E depois, nós vamos sortear um número aí, e eu vou contar em que sequência você está com essa frase, tá? Então, a partir de agora, vocês já vão poder é, colocar aqui no chat um novo eu para uma nova vida, e eu vou, a gente vai esperando aqui quantas pessoas vão escrever essa frase. Somente quem escrever essa frase vai participar do sorteio, tá? Tá? um novo eu para uma nova vida. Vamos ver quem é que gostaria de vir. Tem bastante gente aqui que é do Sul, que é do Rio de Janeiro, né? Ah, isso, é. comecem a escrever e não escrevam mais nada além dessa frase, tá? Senão vai bagunçar aqui para mim e depois controlar. Vamos ver quem, quantas pessoas. Nós temos agora na live 50 pessoas. Vamos esperar mais um pouquinho. E é isso. E aqui está muito engraçado. Eu e a Diana aqui, na, aqui em Aparecida do Norte. né? Hoje nós estávamos andando na rua. e Estava tocando um forrozinho numa feirinha que a gente estava andando por aqui. Aí estava tocando forrozinho. Nossa, estou com uma vontade de dançar no meio da rua. Ali cheio de gente eu comecei a dançar. E foi tão legal E aí a Diana me olhava assim Ela dava risada Ai, ah, a gente tem que dançar, gente Porque eu não sei se amanhã eu tô aqui Então eu tenho que dançar quando eu tô com vontade E é isso, né A vida é, é o momento do agora, né Então no agora a gente tem que ser feliz, né Não precisa ficar com vergonha Eu falo, né? quem sabe o que é Não tem vergonha Porque quem sabe Sim. o que é, sabe que o outro não existe, né Então, vixe, só tô eu lá no meu mundinho Eu vou dançar e vou ser feliz é yes. isso. Ok. E é tão bom quando a gente vai Sim. se libertando, né, do que o outro pensa, do que é. é. E a é, gente só se tô... preocupa com o que o outro pensa porque a gente acredita na separação, né? É. Tá notando aí? Gente, não escrevam a partir de agora mais nada que não seja frase, tá? A partir de agora é só respeito do sorteio, aí depois a gente. Vocês podem perguntar, se não me bagunça um pouquinho a sequência aqui do que eu vou ter que contar, tá? Deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. Um, dois, três, quatro. 13 pessoas escreveram a frase, gente. Um novo eu para uma nova vida. Quem quiser participar do sorteio, não escrevam duas vezes, tá? Não escrevam mais de uma vez, porque, porque senão eu vou, eu vou fazer a sequência de números. E se escrever mais de uma vez, bagunça aqui para mim, tá? Eu vou apagar aqui o que tá... Não, eu não consigo apagar. Não dá, né? O que tá dobrado aqui eu não consigo apagar. Mas tudo bem, eu vou depois contar certinho aqui. Diana, é minha amiga. Di, pode ficar aqui. Amiga, vem aqui, vem aqui. Vem aqui dar um oizinho para todo mundo. A Diana tá aqui. Oi, gente linda, tudo bem? Oiê. Eu estava aguardando a minha live, terminar. <risos> tudo bem, Patrícia? Tudo bem, e você? Aí. Fica aí, você está aí. Bem, minha querida, estaremos <risos> juntas no sábado. Não. Legal. A gente vai ser se no sábado, ela vai estar com a gente. Uhum, sim, ela estava lá fora esperando acabar a live, eu falei, não, entra aqui. Por que você tá? não ficou aí, é, você tem muito a contribuir com a gente. E a gente... <risos> Pois é, no sábado ela vai contribuir no com a No sábado estarei aí sim, que para nós estarmos juntas. Gente, pode terminar a live maravilhosa de vocês. Estava ouvindo vocês aí. Sim. Beijo, amores. <risos> e ela é lógico que ela deu... a gente vai pedir comida, né? Porque tá me dando uma faminha aqui. Já tá prontinho, já tá esperando. <risos> ah, é porque são 10 horas da noite. A gente não comeu nada ainda, vocês acreditam? Nossa. <risos> Mas então, gente, a gente vai agora então fazer o sorteio. Vamos lá, eu vou só... É... Contar aqui, peraí. Ah, Diana, deixa eu só ver quantas pessoas... Diana, se ajuda a gente aqui eu com o sorteio? Só para falar o um número, deixa eu só ver quantas pessoas tem aqui. Um, sim, sim. Um, me ajuda também, amiga, a contar sem estar tá dobrado, tá? Ah, tá? Um, dois, três, peraí, quatro, cinco. 13. São 13 pessoas que você contou, Pati, sem os números dobrados? Estou tô, tô subindo, tô, tô subindo para ver. 5, 6, 7, 8, 10. Eu vi 11. Vou fazer. Eu, contei, eu contei 12. Eu contei 12, 12? aqui. Eu contei, é, tá. contei 12. É porque Roberta Moura colocou um monte de vezes é. aí deu uma bagunçadinha aqui, a gente. Roberto quer ser sorteada, okay. né, Roberta? Eu contei 12. A Roberta quer tá ser sorteada a qualquer custo. Mas não é assim que funciona, Roberto. <risos> Temos é... Que... É, e também. Okay. Isso. Ok, agora eu vou pedir para Diana, como ela não tá vendo aqui né, uh, os números, não tá vendo o nome das pessoas, eu vou pedir para Diana falar um número de 1 a 12. Gente, eu amo o número 7. Eu não sei quem é, tá? <risos> número 7. <risos> vamos, vamos ver quem é o número 7 aqui na sequência da frase: Um novo eu para uma nova vida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Adriana. Adriana. Nicurruxa. Pico, pico Você ah, também Adriana contou sete, Adriana. Isso, Adriana. Uhum. Adriana picurruxa parabéns, eee! Adriana. Você ganhou a entrada. Parabéns, parabéns. Ok, mais uma entrada, amiga? Mais uma entrada. Você fala mais um número? De 1 a 12, Gente. de 1 a 12. Que delícia, eu novamente... <risos> Então, olha só. Vamos esse lá. ano é o número 247, é, né? Então, o outro número que eu gosto bastante é o número 5. Uau! Vamos lá, vamos lá. Então, seria a Gilma? A Gilma de Souza. Souza? Gil. Gilma. Gilma. Gilma, parabéns Gilma, eee! parabéns, vai estar conosco no sábado, parabéns, ganhou a entrada, foi a, a Gilma e a Adriana, a né? Adriana. Adriana Pico Ruxa, Isso. parabéns gente, Gilma e Adriana, eee! a gente vai se ver no sábado, eee! que legal, que legal, que presentão, que, hein? que presentão, fico muito feliz. De, de ver vocês, então, no sábado, sim, Gilma, conosco. Você. e <risos> Eu, é você, querida! Ganhou uma entrada para o seminário, para o workshop, um novo eu para uma nova vida. E eu tenho certeza que, sim, Adriana e Gilma sairão de lá novos seres. Com um DNA totalmente renovado, reprogramado. E, nossa, vocês vão... Olha, depois vocês contam para gente, tá? Como é que foi, porque eu... Posso garantir para vocês que ninguém vai sair de lá a mesma pessoa, né, Pat Sim. <risos> que legal. Pathy tra... ah, deu uma travadinha aqui, mas eu acho tô que. Estou é travada internet. ainda? Gente, que legal, fiquei muito feliz. De vez em quando está travando, mas pode ser que seja a minha internet aqui, né? Pode ser aqui. Que bom, Adriana. A gente também. Normal. Ah, você está viajando, bom. Adriana? Hum, a Adriana parece que está viajando. Eu, eu, eu, eu sei óculos, porque eu estou vibrando, é viajando. Então, a Adriana não vai poder estar, é isso, Adriana? E, e a Adriana, você vai poder estar junto com a gente? Ah, que bom, ela disse que sim, ela está viajando, mas ela vai estar, tá... parece que ela escreveu sim. Ah, que, que legal, Adriana, que legal, ah, então... Então a gente fica muito feliz. A gente vai também fazer mais outras lives até sábado, então fica de olho, tá gente? Porque sempre tem uma surpresa, em cada live tem uma surpresa. <risos> a gente com certeza, é, alguém perguntou se vai ter também esse workshop online. Não, esse workshop ele tem que ser presencial por causa das vivências que a gente faz, tá? É por isso que o grupo é pequeno, porque eu e Patrícia estaremos ali olho no olho com as pessoas fazendo as vivências e as técnicas, tá? Então é por isso que não será online. Pena que já tem um compromisso, gostaria muito, mas tudo no seu tempo, não será a última vez, é apenas a abertura de uma grande porta aqui comigo e com a Patrícia. verdade. <risos> ah, então tá bom. Já, a, Adriana, a Adriana, sim, antes ela falou sim, mas vai conseguir vir ou não? É, parece que ela falou aqui, não vou conseguir ir, 22 e 22. Adriana, a gente ficou um pouquinho na dúvida, não vai conseguir vir? Não. Bom, a gente vai falar com ela, então, depois. A gente vai falar com você no privado, tá? Adriana, é, escreve a gente no Instagram, ok? E para todos que estão aqui, fiquem de olho, porque nós estaremos fazendo mais lives, tá? Ela está dizendo escreveu, que não consegue. Não consegue. Ah, Adriana, era só para as pessoas que, que conseguiriam vir no sábado. Bom, a gente não vai mais sortear nenhuma entrada hoje, tá? Porque nós já passamos um pouquinho do horário aqui. Mas a gente vai voltar essa semana, fiquem por favor de olho, que estaremos sorteando os mais surpresas para sábado, tá bom? Acho que é isso. Kelly e Patrícia, eu também tenho compromisso nesse dia. Vão, terão outras oportunidades, tá, Lúcia querida? Gratidão por ter compartilhado essa energia boa. Gratidão a vocês por, por terem vibrado aqui junto com a gente, com o amor e carinho de vocês, nós sentimos todos vocês e estamos sempre muito felizes de vocês estarem aqui interagindo conosco, né, muito obrigada por todo esse amor. Patrícia, eu gostaria de deixar uma mensagem? Gente, eu tô feliz, gostei da, da, da mensagem do Márcio, ele, caracas, eu nem que fosse a cavalo eu ia, que bonitinho. Pois é, gente, a gente, a gente fica feliz de ter uma resposta, assim, de vocês, sabe, é, gratidão mesmo por tudo e é, conforme a gente for, for fazendo as nossas lives, a gente vai entregando algumas coisas para vocês. Guardem os comandinhos aí para vocês no momento que vira alguma sensação difícil. Sim. Convoquem a espada. Vocês anotaram né, a ativação do comando. E eu desejo para vocês realmente um ano mais iluminado, com uma frequência mais elevada. Muito amor no coração, muita alegria. Peguem aí a alegria dessa nossa amiga querida esse anjo que a gente tem perto. E dela também. E, <risos> e realmente, é, é, é, fazem isso, estejam próximas, sempre procurem estar próximas dessas pessoas mais elevadas que vocês conhecem, sabe? Pratiquem a gratidão, o amor, vocês vão ver que essas pequenas coisas vão transformando o nosso dia, né, Karen Dancem! Sim, né? com certeza. Dança, cantem, deem muita canta. risada. Vão aproveitar a vida. Façam uma coisa vocês nova, uma aventura, ao invés de fazer um drama. Sim, Fazem uma coisa sim, nova. É Não isso. Sai uma rotina. coisa nova esse ano. Sai da caixinha. Essas coisas, pequenas coisas. Programa é. uma coisa. Quantas coisas que nós falamos hoje? Programa uma coisa nova, sabe? Faz um caminho sim. diferente para ir. Levar os filhos que seja na escola, para no parque, canta, dança, cocrine uma coisa nova façam uma oração. É. Okay? É isso aí, então é gente, isso. é um novo ser para uma nova vida, né? A Cristina tá dizendo, não vai dar para ver a energia de alguém hoje? Hoje não, Cristina, porque a gente já passou um pouquinho do horário, tá? Mas eu, na próxima live, a gente vai tirar um tempinho para poder, poder sentir a energia de vocês, tá? E uh, é um pouquinho complicado quando tem um grupo assim tão grande da gente, da gente poder, uh, como é que fala? ver a energia de todos, porque todos querem que a gente veja energia, né? Todos pedem para mim, para mim ficar vendo energia, mas é muitas pessoas, eu não consigo atender a todos os pedidos, mas na próxima vez eu tiro um tempinho para poder sentir a energia de vocês, tá? E ver o que, que a gente consegue trazer aqui como contribuição. Então, gente, olha, eu desejo para vocês... Uma linda noite, né? Descansem bem. Vão dormir com essa frequência de alegria que com certeza vocês sentiram aqui na live. Que vocês possam manifestar o amor através do ser lindo de luz que vocês são. E a gente se vê em breve, eu e Patrícia iremos combinar quando é que a gente vai fazer a próxima live. Mas teremos mais lives durante essa semana. Essa semana vocês vão ver bastante a gente, né, Paty? Sim. <risos> então, beijo então, tá para todos, gente. Obrigada por estar aqui. Tchau, gente. Tchau Isso pra vocês. É. Tchau, Karen.